Beleza, é o Miguel novamente aqui. Eu vim dar um, mais ou menos, mais, novamente um depoimento para vocês aí do, do gel. Supervolumão Volumão é, mas eu queria dar um alerta para você. Eu, eu queria que você ficasse até o final desse vídeo aí, porque é muito importante. Eu ter falar para vocês aí, entendeu? Né? Porque eu tô recebendo algumas perguntas aí. O pessoal tá com muita dúvida e eu vim tirar algumas dúvidas aí do pessoal sobre o gel. Volumão, então fica comigo até o final desse vídeo aí que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Vocês me porque porque eu não, não sei, talvez gravar um vídeo perfeito. É a melhor forma que eu tenho de fazer assim, então eu vou eu vou tentar ser mais breve possível pra não atrapalhar muito seu dia, que o dia é correr como sempre, né? Ó, gente, o, o gel supervolumão, ele é um produto totalmente natural, como eu falei lá no início do vídeo, né? E ele é... eu tenho um pacote dele mais enviado aqui, é o terceiro pacote, é o mais enviado, tem lá, explicar no site, que eu vou deixar aqui embaixo, aqui nesse canto do vídeo. E o alerta que eu tinha que dar pra você é o seguinte, né? É, devido ao, ao grande sucesso do gel supervolumão, tem pessoas aí... É, um vigarista fazer verdade aí que tá tentando vender esse produto no mercado livre OLX, como eu falei no vídeo no vídeo desses vídeos que eu já fiz aí para não comprar mesmo assim tem pessoas comprando e o fabricante não garante né você comprar um OLX é tanto que o site está aqui embaixo aqui que eu vou deixar para vocês aqui embaixo novamente para vocês verem sobre o gel sobre o do limão, entendeu? Os resultados, o pessoal tá querendo saber levam menos 90 dias. Então, por isso tem que comprar o, o pacote com falei de 3 unidades, que vai dar 90 dias para você. Que você vai passar no seu pênis, entendeu? Na hora da ereção ali, ele é um gel, para passar no pênis, assim, ó. Aí, vai ficar bom, vai ficar bom, entendeu? Ele não tem registro da Anvisa, ele é isento. Ó, conta é registro da Anvisa, ele é isento, tá? De acordo com a lei, eu esqueci o nome da lei, mas é o decreto 26, 79 e... 79 949 94 777, é desculpa, eu não, não gravo muito de lei. Entendeu? O prazo de entrega até 10 dias úteis, como eu falei lá no início do vídeo, é 10 dias úteis. E o tempo que dura é um pacote, um gel de 30 dias. Então você tem que comprar três para o tratamento completo. Como o pessoal, o próprio fabricante falou aqui no site, que vou deixar aqui embaixo para vocês dar uma olhada depois aí. E outra é o que eu falo novamente: se fuja do Mercado Livre, que o próprio fabricante falou que não pode vender lá, que não lá o que é vendido lá. É falso, entendeu? Devido à grande demanda, né? Que tá tendo esse problema aí. Esse era o recado que tinha que dar pra vocês, ó. Vocês me desculpem aí do vídeo aí, porque eu não sou nenhum, não sou nenhum youtuber. Eu só queria dar a minha, minha declaração. E eu peço que vocês fiquem com Deus aí. E tamo junto, ok? Até a próxima, viu? Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, vocês deixem aqui nos comentários. Que eu vou tentar responder vocês com mais tempo, tá ok? Fica assim, até a próxima então. Tchau!